Tá dando um alcance legal aí? Não, você consegue acertar ele. Tá no pilar, no meio da porra toda. Nossa, agora eu fero. Tá com um pouco de pop up mais forte pra ir mais, um pouco mais longe. Peguei! Você tá brincando. Peguei! Deixa eu ver. Mais um É. Só. Pegou mesmo. Peguei mesmo. Pegou mesmo. Hoje é dia de dar o um cu. Antes de continuar com o vídeo de hoje, contar uma coisa meio chata que aconteceu no último jogo. O Phil, esse cara grandão tomando um monstro aí na minha frente, foi esconder parte do objetivo da missão do dia, que é esse boneco aí, debaixo de um banco de concreto. Acontece que... Em volta dos galpões existem vários bancos de concreto e como vocês podem ver nesse frame aí, existe uma espécie de arco de ferro em volta, passando por si. Eu acho que cresceu alguma planta, uma trepadeira que fazia uma sombra para quem estivesse sentado no banco. Só que justamente no banco de concreto que o fio estava escondendo o boneco, alguém, não sei quando, não sei como cortou essas... esse arco de ferro e. só que deixou um toquinho. Eis que.. Pobre coitado do Phil tropeçou e machucou a perna dele. Quando a gente viu o estrago que aconteceu na perna do Phil, é, a gente achou melhor mesmo fazer um curativo de primeiros socorros e levar ele para o hospital. E assim a gente questionou o jogo. Que isso sirva de um alerta para o pessoal que joga aí em lugares abandonados, é até, um pouco, é até um pouco de hipocrisia minha falar tomem cuidado e eu continuei jogando aquele dia, mas. Redobrem o um alerta, não deixa os pequenos acidentes estragarem o seu dia. O fio está tudo bem, só precisou cortar a perna fora, agora é veterano de Airsoft. Quer avançar então? Não. é Então só se a gente sair por aqui, encostar nesse barracão e avançar para cá, o que, que você acha? Nossa ideia é avançar até essa parede e virar para cá. E pode dar volta tranquilo. Pode dar a volta? Tu não pode entrar no barratão. Vamos Não dá volta, então. Tenta olhar para a esquerda. O weapons up e avança. som bom tá morto. tá morto. você tá tá tá tá tá De quer é qual? quer é Peguei um wash. Vou recarregar, senão eu estou inútil aqui Vou passar, vai! Vocês estão ok? Vamos recuando Vai, Ganto. Eu acho que a gente tem que defender mesmo. Uhum. Vamos voltar lá pro bota. A Bateria. Está brincando. Tem pistola alguma coisa? Não suga pra ver. Pô, que pariu. Puta, tem a águia do fio É ah, verdade Vai lá pegar É a mesma águia é. Volta aí Põe pano vermelho e sai do jogo eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho... Tem contato aqui Tini, <risos> Tini rec... Aqui, vem cá Cuida dessa esquina Tem contato muito perto aqui Gandra Visão livre, tá? é boa? Oi? Puta que. Boa, cara. Atravessa e chega na esquina. Tem um cara virando a esquina atrás daqueles entulhos que a gente atravessou, lembra? É um sniper. Legit, o cara tá lá. Legítimo o cara tá lá. O Gandra confirmou, ah. o Gandra tá aqui, ó. A as... na esquina ali. Eu cuido daqui das costas. É mas, e... O Rayman foi trocar a egg do fio porque acabou a bateria. Eu não vou ter cover da sua esquerda, mas se você avançar reto virando a esquina, você tem visão do sniper. Ele vai. Gandra, da cover. Peguei. Volto por aquela entrada ali. Não vamos continuar metendo na ponta? Não, não. Volto. Estamos voltando. Caralho, estou tá voltando. Estou voltando. Mano, na ponta ali. Vamos Vamos voltar lá. Então vamos lá. Agora. Vamos agora. lá, vamos lá. Deixa o Leandro na ponta ali, é melhor que eu. Leandro, vai na ponta. Eu é que... sei Tini. Meia bunda, Tini. Bora lá. Vamos pro lugar onde o Fio perdeu a canela e a gente volta. A última coisa que a gente pode fazer é tipo um último, uma última ah, ah. segurada, a gente segura aqui, esse barracão, porque... É, a gente o cara formação Os caras estão vindo tudo ali. Beleza, então, avança um pouquinho... Não, a Tem gente só ir. segura, porque senão a gente vai voltar aqui e a gente vai morrer nunca. É tipo último última segurada, senhor. Assim, estamos de volta, tamo de volta, estamos de volta. Estamos de volta. Estamos de volta. Estamos de volta. Agora morreu o acabou? Tem um ali ó. Ali é onde? Tire, entra aqui. Sine, entra aqui. Vamos, entra, entra. Ô, Gana. Uh, vem cá. você Ah, pelo portão aqui da, do galpão. Só que tem que entrar rápido porque tem gente no fundo do galpão. É, Primeira vez porque é que é o nosso lance estende, é? então? Ah, Foi? Deixa, eu sumir aí, beleza. Entendi. Olha lá aquela porta. Boa! É muito Tarkov isso, cara. Tá dando um alcance legal aí? Ah, você consegue apertar ele. Tá no pilar, no meio da porra toda. Tá com um pouco de hop-up mais forte pra ir um pouco mais longe. Peguei! Você tá brincando. Eu Deixa eu ver. Mais, eu quero... é, ah, Pegou mesmo. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Pegou mesmo? Hoje é dia de dar um gol. Ele andou lá um pouco pra tipo 11, 10 horas da manhã. peguei o cara lá no fundo do pallet. Peguei. Oh. Oh. Caralho cara. O cara me está atirando aqui. Caralho. Os caras estão avançando aqui por dentro na parede. Quer pegar Vai lá. Espera um pouco mais pra aparecer. conta até 15 aqui, aparece. Cara, minha munição completa. Peguei, peguei, peguei. Peguei uma porta. Opa. Não, não, na parede, na, na porta. Onde? Oh. Aqui, na, na mochila, na lateral. Todo mundo vindo, todo mundo vindo. Pegando, bora lá, maluco? Tá! tem que dar uma aí. Peraí. Peraí, que tem. Uma coisa que seria muito legal é que a gente saísse por fora aqui. Aqui no meio. Eu Vocês querem acabar o jogo? Ah, não, não, uh -huh. tá assim, vamos, tá. alto aqui. Pronto. Uh -huh. <risos> vai. Vamos, Henrico, vamos, Henrico. Avança aqui pela esquerda. Aqui, Gandalf. Pra... Oh. Aqui. Gandra, Gandra. É Вот, ребят, я готов. Банч. Pode ali, virou o jogo, hein? Oh, Espera o teu mag vir. é da hora esse último mag da pegada mochila, né? É, pra essa não situação foi útil. Ah, eu tô com o mag ainda, né, babaca? <risos>